Complete esse improvise, é isso aí. Estamos aqui de volta com Hitman Beta últimos minutos para jogar esse jogo, já que já está acabando a versão beta dele. Tamo aqui, mais uma fasezinha aí, ah, já sei que tô o aqui. aqui. Vamos lá. Meu, eu tenho que eliminar de novo o cara, só que agora usando o veneno de rato, que eu tenho que encontrar no navio o veneno do rato. Vamos detonar essa porra! Mesma coisa, ó. Pegar o Crazy Skin aqui, ó. Chupa essa! Pronto, é nóis. É nóis, mano! Ia quebrar o pescoço, mas acabei não quebrando. Mas vou quebrar. Pronto. Pra não tem erro. Que é maldade pura, meu irmão. Vamos lá. Hum. Vamos entrar por lá. Para não dar merda. Tô no lugar do lado errado, cara. Vamos entrar por aqui mesmo pela garagem. Eita, porra, tô bêbado. Não é possível. Aqui, ó. Tem uma garagemzinha aí, ó. Opa, aí, galera! Corre, caralho! Passando reto, hein? Sem sair daqui. Coisinha pra pegar aqui. Opa! Hat poison! Hat poison! Hat poison! Hat poison na área, meu irmão! Será que tem mais pra pegar? Bom. Eu que saber onde é que tá o cara, que ele deve estar no mesmo lugar, o Calvin Hitter. Vamos lá. Pegar o cozinheiro lá, né, meu, pra pegar a roupa dele e tal, mesma uma parada do, do primeiro vídeo. Quem não assistiu, assiste aí o primeiro a primeira parte, porque vai ver que eu descobri tudo isso aqui. Morre, filha da puta! Não era, isso que, não era bem isso que eu queria fazer nessa agressividade, né? Mas já que, né? Já que... Que isso, mas já tá assim. Tem que subir lá. Vamos lá. Olha lá, ó. Tô com veneno na mão. Será que pega alguma coisa, velho? O cara tá lá em cima ainda, hein? Tem que envenenar. Meu, alguma bebida dele. Eu tenho que saber qual que ele vai beber, né? Ó, Tem essa aqui. Tem essa aqui. Acabou meu veneno do rato. Vamos ver. Aquela hora ele ficou por aqui, né? Será que ele vai vir de novo? Nem sei onde tá o cara, mano. Acho que eu fiz merda, hein? Espero que seja ele que, toma, que tome o negócio. Não sei nem onde ele tá. Tá lá embaixo. Tá subindo. Nós fica aqui no bar. Vamos lá ficar limpando aqui. E vamos torcer para que ele beba aquele copo ali. Opa! Bom. God, at least. It, I think technology hates me. It's a sign, Calvin. You're the finest beef the world has ever seen, but things are changing. The next generation will be breaking into computers, not museums and things. This is the universe's way of telling you to quit, to get out of the game while you still can. Funny how you, and the universe, always tend to agree. Isn't it? And anyway, you told me this Norfolk job would be your last. And now I overhear the crew talking about Istanbul and Stockholm. What gives, Calvin? I didn't lie. Só esperando. The... So to retire just because you feel. Most great players simply become managers. You're recruiting. Mm. Now you're catching up. The sparrow cannot die. You're not a superhero, Calvin. They don't exist. Mm. Not with that attitude, baby. Opa, olha lá, olho no lance, olha só, tomou hein, opa, tá passando mal lá hein. Eliminei o cara, tomou hein. Eu sei que eu ia matar ele com o veneno. Uhum. Ok, capitão. Você voltar para E agora, vem. E aí? Quero eliminá-lo. O cara está vindo, tá indo, saindo do banheiro. <coughs> me fudir, tá vendo? De cara com cara. Corre, porra! Tem que trocar de roupa. caramba viu descer aqui pra ver. não tivesse acontecido, vocês conseguiram quebrando? 3, 2, 1, quebrou. 3, 2, 1. 3, 2, 1, pra não me encher o saco. Manja. Quebrando tudo mesmo, tudo e todos. Botei mais veneno, cara, para pegar, mano. Né, vou ter que pegar mais veneno de rato onde terá. Oh, isso aqui tem uma missão aqui, ó. Oh. Challenges, ó. Oh, over here extrair o guarda usando o gerador Shortcoin, cause distraction. Legal Legal também Legal, tudo isso é para fazer Inclusive deve dar para fazer tudo na mesma, né? Se fudeu pegar o um cara e matar meu irmão. Toma. Então, deixa eu ver aqui nos, nos objetivos do negócio: envenenar o cara, eu tenho que matar ele. Pós o detalhe, eu tive Red Poison. Beleza, já, já fiz, certo? Ah, ó, já tá com o Vzinho. Esse aqui eu já fiz, esse aqui eu já fiz. Beleza. Uh, the Private Meeting, Classic Hitman. Vamos ver agora como eu tô de. Se eu consigo sair daqui. Só que para isso eu vou tirar a arma, né? Pronto. É, eu acho que não dá para fazer todos os objetivos de uma vez. Porque tem diversas formas de eu matar o cara, então não dá para... Vou ter que voltar sempre aqui nessa missão e fazer a mesma coisa. Mas vou tentar fazer o máximo que eu conseguir nessa aqui. We'll be. So, up next? Okay, Cavity. Vamos ver, passei como se nada tivesse acontecido. Eita porra! Fudeu! Vamos lá, vamos lá, sai daí, como se nada tivesse acontecido. Corre, porra! Não é com você, não é com você. Já que eu não tenho roupa aqui, né? Tenho só a minha roupa normal, né? Os caras estão me procurando. Muita gente me procurando, hein? Caramba, não sai nunca de mim esse negócio amarelo? Caramba, viu? Opa. Hello there. Vamos ver. Bom, já, já meti veneno no cara. Não consegui entrar de policial. Deixa eu ver o que mais que eu consigo fazer aqui. Spare change. Throw a coin to cause a distraction. Mas onde é que eu tenho moeda? Tenho que chegar nesse deck. Find the crew. Desgaste in cabine. Um deck zero. Ó, oh, sei lá. Caramba, matar o cara com um acidente ali é foda. Bora! Vamos lá, esse vídeo aqui tá um pouco mais comprido, mas agora que eu peguei o jeito aqui para tentar fazer a maioria das, dos objetivos tudo junto, né? Mas vamos finalizar esse aqui, vamos tentar matar o cara lá. Com o Do jeito clássico dele, né? Com a fitinha, cadê o cara? Tem que saber onde é que ele tá. Tá aqui em cima de mim. Vou tentar matar o cara e sair fora. Ah, pior que eu não consigo ir com essa roupa. Tá bom, ok. Onde é que tá a outra roupa mesmo? Pior que aqui não tá, acho que não é essa. É essa mesmo. Boa, meu irmão! É nós. Subi lá. eu falei, vamos lá, vamos finalizar, né, ver se eu consigo finalizar esse cara, e aí galera, vai depender aí de quantos, quantos views tiver, se a galera gostou ou não, aí eu compro esse jogo aí pra fazer um gameplay, beleza, comenta aí e tal. Vamos lá, deixa o cara lá, graças a Deus ele não me viu... Nem o veiote, tenho que seguir ele, né? Que nem no primeiro vídeo. Opa, tá bom. Bom, vamos tentar ir por aqui, né? Que nem aquela hora. Go ahead, Sailor. The people get what they pay for, mr for art collectors reactor consigo well, uh, not just a reactor mr ritter morre filho da puta não, não me ajuda! Fudeu! Fudeu, né? Não corre esse porra! Corre, porra! Chupa essa! Corre, caralho! Que merda não corre, mano! Fudeu! Caralho! Olho no lance! É... Mais um gol brasileiro! Olha só, hein, bebeu, hein? Se fundou! Mas vamos ver o que fazer agora? Olha só. Tá passando mal, hein? alguma água? Sailors, please, don't make any trouble, just leave. Morre, madafonca. Seu é idiota, filha da puta do caralho. É, meu irmão, é isso aí. Mortinho da Silva Pô, o cara lá Olha lá Fecha e sai na boa Mandei bala É isso aí galera, peguei o cara aí com o com fiozinho aí, fodão aí dele, tradicional, e curte aí, se inscreve, comenta a respeito. Ui, tenho que mudar de roupa, não posso sair. Opa, tá bom. E se eu ver que tem bastante retorno, se a galera comentar, pedir e tal, de repente até compra esse jogo aí pra fazer, pra fazer um gameplay pra vocês, beleza? Morre, filha da puta! É nóis? Vamos pegar. Você também vai sair, cara. Tomar no cu. Tá louco? Vamos ver se consigo sair agora, né? Como se nada tivesse acontecido. Corre, porra! Vocês veem que tem bastante outras, tem outras missões, outras coisas pra fazer aí, né? Mas, puta, vai ficar muito repetitivo, né? Fiz duas vezes a mesma fase já, com objetivos diferentes e tal. E é isso, cara. Obrigado por ter assistido aí. Curte aí, comenta, compartilha. Vê o que você achou aí e dá a sua opinião. É nóis aí vamos detonar, porra! Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!